Vamos lá, tudo pronto para mais um vídeo, aê! Hey, what's up? Hey, what's up? Listen, uh, I'll go to the mall. Would you like to go with me? Oh, man, I'm sorry, I can't. I'm going to make a video. Okay, don't worry. See you, man. Bye. Okay. See ya. Nessa conversa que eu tive com o meu outro eu, foi usado will e going to. Você percebeu? Nós usamos I'll go to the mall and I'm going to make a video. Olha aí, ó. will you go into? Esses dois dão ideia de futuro, mas cada um deles tem algumas particularidades. São ideias de futuro, futuro diferente, vamos dizer assim. Vamos começar com um will. Não, não é esse will aqui não. Aqui temos o will na forma abreviada, ficando com esse apóstrofo e dois L's, né? Então tanto faz você escrever o will né, normal ou o apóstrofo e os dois L's de forma abreviada. O sentido é o mesmo, tá? A ideia de futuro vai ser a mesma, vai mudar um pouco a pronúncia, né? Por exemplo, I will vai ficar AU. AU. AU! AU! AU! Tipo com a língua pra cima assim, ó, <risos> Então só muda a pronúncia, mas o significado é a mesma coisa, ok? Use o will para os seguintes casos. Pay attention! Quando você se referir a um futuro não planejado, se você está em casa de boas e vai beber água, e aí você percebe que a água acabou, aí você diz assim, ó, I'll buy some water. I'll buy some water. Ou seja, eu vou comprar água. Você pode até escrever assim, ó, I will buy some water. Tanto faz, como eu disse, é a mesma coisa. E eu usei o eu aí por quê? Porque não estava nos seus planos comprar água naquele momento, entendeu? Foi naquele, não foi um futuro planejado, foi um futuro que, que você não planejou. Acabou a água, você não percebeu. Então você falou, pô, eu, eu vou comprar água, entendeu? Você também vai usar o eu para um outro caso, para decisões que você toma na hora, no momento. For example, you are in a clothing store, just looking. Né? Você está numa loja de roupas, só olhando, né? Só, né? dando um bizu ali. E a sua intenção não é de comprar nada, você não vai comprar nada. Mas aí você vê uma t-shirt, uma camiseta bem bonitona ali e tal, bem legal, e aí você decide comprar naquele momento. E aí então você diz, I'll take it, I'll take it. Ou seja, eu vou levar. Got it? Preste atenção que eu nunca, jamais uso o to, depois do will, beleza? Não faça isso. E também saiba que eu posso usar o will com todas as pessoas. Então olha só, I will, you will, he will, she will, it will, we will, they will, <risos> ok? E você também pode abreviar o né, will com todas essas pessoas, ficando o apóstrofo e o L. Então resumindo, o will você vai usar para futuros não planejados, futuros incertos, e para decisões que você toma no momento, na hora, beleza? Eu já fiz um vídeo mais detalhado sobre o Will, que está aqui neste card, ou aqui, não sei, nunca, olha. Confere lá depois, pois eu falo sobre o Will na negativa e na interrogativa também, ok? Lá eu dou muito mais detalhes de como usar este bendito Will, que é o modal verbo do futuro. Agora vamos para o going to. Se o will é o futuro não planejado, o going to é é exatamente o futuro planejado. I'm going to Paris in July. Eu vou para Paris em julho. Eu vou comer crème brûlée. Neste caso, é certo que eu vou para Paris. Eu já comprei as passagens, já fiz reserva no hotel, tá tudo no esquema para viajar, é certeza. Por isso eu usei o going to. O avião passando aqui agora, meu. Lucy is going to call me this afternoon. A Lucy vai me ligar esta tarde. É certo que ela vai me ligar. Ela tem algo muito importante para falar comigo. E eu tenho certeza que ela vai me ligar. Eu tô esperando já. Percebe? Detalhe que você precisa usar o verbo to be junto com o going to. Né? E você sabe que o verbo to be é o am, are ou is. Né? Então, I'm going to you are going to, he, she, it, is going to, we, they, are going to, ok? Are, uh, am, are, you, is, você precisa usá-los junto com going to, ok? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre going to, deixe aqui nos comentários. Se tiver mais de cinco pedidos, eu vou fazer, beleza? É, mais de cinco pedidos, porque aqui, aqui a gente pensa grande. <risos> Like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se neste canal para se tornar um learner e ative, é claro, ele, o Belzinho, pois é ele. Ele é seu amigo, hein? Ele vai te avisar toda vez que um vídeo novo, uma aula nova estiver no ar. Lembrando que nesta semana está rolando o um inglês na sua vida, onde eu estou lecionando um curso de inglês voltado para o mercado de trabalho. Esse é um evento gratuito na faixa, free e você poderá participar das aulas clicando nos links que estão aqui na descrição deste vídeo, ok? Não fique de fora, pois o evento acaba na sexta-feira, dia 2. Aproveite, não perca! Uh, so that's it for today. Thank you very much guys for watching. E lembre-se todos, see you around. Bye!